Se você abriu meu vídeo, é porque está interessado no produto macho Me adulto. Então, se você quer saber se o produto realmente funciona, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou tá, estar tá te passando aqui o meu depoimento após um mês e meio de uso contínuo do produto, tá? Mas antes de começar esse vídeo, eu tenho que te dar um alerta, tá? A respeito da pirataria. Uh, como esse produto está sendo muito vendido, muito comercializado, está sendo feito um marketing muito pesado em cima dele, está uh, tendo muita, muita pirataria, tá? Ah, o caminhão passa no meio do vídeo, mas tudo bem. Uh, bom, como eu ia falando, tá tendo, tendo muita pirataria uh, com esse produto. Então, os caras, sabe como é que é brasileiro, né, velho? Tipo, um negócio que vende muito, que realmente funciona, os caras pirateiam, falsificam. E tu encontra muito isso em site de OLX, em site merc Mercado Livre. Lá, tu realmente vai encontrar o produto. Tu vai encontrar o produto até mais barato. Só que tu vai estar comprando um produto falsificado. Porque o Macho Homem Adulto só vende no site oficial, tá? E eu vou deixar o site oficial do Macho Man Adulto aqui na descrição do vídeo, tá? Pra então vocês ir lá. Já tá tudo certinho. O produto é certificado pela Anvisa, tá? Tem é tudo certinho lá. Uh, e eu só queria te dar esse alerta, né? pode fazer... Pra te fazer economizar um pouco de dinheiro, porque... É frustrante tu comprar o produto, né? Tu comprar o produto e quando chega na tua casa é um negócio falsificado Que não vai te fazer benefício nenhum e pode até te fazer mal, cara lembre vai passar isso no teu pênis, velho Então evita de comprar em OLX, evita de comprar no Mercado Livre Sempre compra pelo site oficial, tá? Lembrando, site oficial aqui na descrição do vídeo ah, E os meus resultados, cara, após um mês e meio de uso Foi um aumento de 5cm, tá? Uh, e também na grossura do pênis uh, eu tive esses esses ótimos resultados. Até eu fiquei surpreso porque eu comprei não levando muita fé. Falei, ah, vou testar, né? Um amigo me indicou. Né? Aí eu falei, tá, eu vou dar uma chance de pro produto, né? Até porque lá no lá no site também diz que se tu não tiver nenhum resultado eles devolvem teu dinheiro. Então tu tem 30 dias de garantia. Então eu falei, tá, eu vou dar um voto de crédito, né? Então eu comprei. Uh, usei certinho, né? Usei todo dia, isso que é importante, tá? Eu vejo muita gente falando que o negócio não funciona, que não, que não tô sendo nenhum benefício. Mas, pô, cara, tu quer passar o negócio um dia, dois e quer ficar com o pau do Kid Bengala, velho? Não é assim que funciona, mano. Tu tem que passar todo dia, fazer o exercício certinho, assim como manda no manualzinho, cara. Quando tu compra o produto, uh, ele vem junto um guia de exercícios que tu pode fazer junto com, junto com o gel. E é assim que tu consegue o, consegue o aumento, que tu consegue o aumento da grossura, o, o apetite sexual também melhora, tu fica com mais gás, te dá um ânimo melhor, tá ligado? tu demora mais para gozar, tu sente mais prazer, tá ligado? Ah, ali Logo nos primeiros dias de uso, ah, tu sente, eu primeiro menos senti, uma, uma sensibilidade melhor, na hora da penetração, entendeu? Então realmente o produto ele traz benefícios, ele traz resultados só que tu tem que usar todo dia, tu tem que comprar, tu, tu tem que comprar obviamente, né? Tu tem que comprar uh, e fazer a aplicação correta, seguindo passo a passo que vem no guia, cara, entendeu? E e é isso, é um vídeo bem rápido mesmo, só para falar aqui dos meus, uh, dos meus, dos meus benefícios, né? Dos meus resultados, na verdade, né? Com o batom adulto, tá? Uh, desculpa qualquer erro, tá? É que eu sou um leigo aqui quando se trata de gravar vídeo Eu só realmente gravei porque eu vi muita gente falando mal sobre o produto Muita gente falando uh, ruim dele E não é, cara Se tu seguir o passo a passo certinho Tu vai ter um aumento Tu vai ter, tu vai ter todos os benefícios que produto traz É só te seguir o passo a passo certinho, tá? Uh, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreva no canal Deixa o like aí Porque brevemente eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo sobre o Macho Medo, tá bom? Então é isso aí, fique com Deus, até mais!